Olá, tudo bem? Sou o professor Castro do Instituto Daxi e o assunto de hoje é como organizar suas práticas de violino para serem mais eficazes. O mais importante para você praticar seu instrumento é você ter muito foco, ter objetivos para alcançar. O segundo é você ter consciência do que você está fazendo, principalmente quando o seu professor fala para você e quando dá dicas, você fazê-las com consciência. E também é importante o local que você está estudando, que seja um local propício para você melhorar seu desempenho tirando todas as distrações possíveis e no final dos seus estudos fazer um feedback relembrando o que você fez e sempre tentando melhorar e evoluir com os estudos o que ajudaria também nos seus estudos é você organizar os seus horários e descobrir as suas brechas e descobrir quanto tempo são as suas brechas né digamos se é 3 horas você pode estudar 45 minutos e descansa uns 10 minutos e continua novamente até fechar as 3 horas. É muito importante ter intervalos, para não ficar muito cansativo ou exaustivo demais. E por último, é colocar tudo o que você está estudando em uma planilha. Os seus estudos, os seus, as suas escalas, o seu repertório, para deixar bem organizado. Então, ficamos por aqui. Se você gostou, curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Você entende, eu preciso repetir certinho. Olá! Olá, tudo bem? sou o professor Castro do Instituto... Perfeito, para, ah, Deixa eu concentrar, por favor. Eu não, eu não tenho ainda a mãe, espera. Ah, é, eu falei diferente da última primeira pensei, vez, tá, né? Tá bom. Tá bom.